Bom dia Maringá, imagens ao vivo do Terminal Urbano Saí de Felício Ferreira. Hoje, com a apresentação de dois músicos maringaenses, o Marcos Watanabe e o Salomão Guarnieri. Eles estão se apresentando por conta do Mês da Música, que até o dia 29, traz uma série de atrações, algumas presenciais, como essa aqui no Terminal, e outras Vão acontecer a grande maioria online, você vai poder acompanhar. Nós vamos bater um papo com os músicos maringaenses. Bom dia, tudo bem? Eu falo com o Marcos Latanabe, músico, violinista. Fala um pouquinho do seu trabalho. Bom, trabalho é, é um duo de, de violino e violão, né? pela UEM, né? para a é, Reitoria de Extensão e Cultura. E o então, Departamento de Cultura, a gente fez um projeto já três anos atrás, violino e violão, e tem um, um, um repertório mais ligado à música, é, ao choro, né ao choro brasileiro. E hoje que música vocês vão tocar? Nós vamos tocar é, três a quatro choros, dependendo do tempo aqui, a gente vai ver se vai dar tempo, né? Seria a de de né de João Pernambuco, Tico-Tico, é, do, do Zequinha de Abreu, é, vou vivendo do Xinguinha e sonoroso do Caximbinho, né? São quatro choros. Marcos, e qual é a emoção de poder trazer a sua arte aqui pra rua, no terminal e onde a população pode apreciar o trabalho de vocês? Eu acho que é sempre uma oportunidade de, de ouvir é, ao vivo assim, uma música instrumental tão nossa e, e que não é muito divulgado né, na mídia, então... Para quem está passando, de repente, nunca ouviu ainda, né? Então, é um contato, acho que muito saudável, assim, né? Com uma relação à música e à nossa música né? brasileira. Né? E lá na UEM, você é professor de música? Fala um pouquinho pra gente. Ah, tá. Eu sou professor de violão, né? Então, já faz é, 25 anos né, que eu trabalho na UEM como professor de violão. É, o Salomão é professor de violino há já 35 anos, né? Está muito mais tempo que, que eu aqui. Então, ao longo desse tempo, a gente foi amadurecendo uh, as ideias e procurando divulgar também né, esse projeto. Muito obrigada, viu? Claro. Vamos ouvir então esse show dos músicos maringaenses Marcos Watanabe e Salomão Guarnieri, que são da Universidade Estadual de Maringá. Lá. Vamos, né? Bom, então você está acompanhando aqui ao vivo a apresentação de dois músicos maringaenses dentro desse projeto do Mês da Música, do mês de agosto aqui em Maringá. Agora nós vamos conversar com o Paulinho Schoff, da Secretaria de Cultura de Maringá. Um dos grandes organizadores aqui do Mês da Música é o Paulinho Schoffen, do CEMUC. Hoje essa pílula para a população da música. E o que mais tem na programação hoje e esse fim de semana, Paulinho? Ó, hoje a gente tem a continuidade da oficina do Eduardo Fernandes, né, que é de canto coral, em que ele fala das canções dos anos 70, que, que, que geraram talvez arranjos né, de corais durante a história. A gente está no segundo dia, está sendo transmitido também pelo YouTube da Prefeitura. A gente tem no sábado o no sábado, um Maracatril, às oito e meia, também uma live, um grupo local de choro, tá, também no site da Prefeitura. No domingo de manhã a gente vai ter uma apresentação desse pessoal da, da, da UEM, né, que eles vão estar tá lá na, no Parque do Ingá. E à noite o duo sonoroso também, que é um, um duo de violões que vai estar tá fazendo uma live no site da Prefeitura, no YouTube da Prefeitura. E para quem perdeu alguma coisa, os materiais estão nas redes sociais e continua até o final do mês com o último show grande, músico brasileiro Oswaldo Montenegro. Isso mesmo, né? a gente tem continuidade, pode acessar prefeitura de barra mês da música, tem a programação do mês inteiro, tem mais oficinas, vão ter oficinas durante todo o mês, a gente tem também o Femosic. E a gente vai ter o um show do Zé Alexandre abrindo o FEMU Zé Alexandre que ganhou o The Voice. E no final encerrando com o Oswaldo Montenegro. Muito obrigada. Obrigado. Padre. Então, para você que ainda não viu a programação do Mês da Música, essa é só uma pílula com Marcos Watanabe e Salomão Guarnieri da Universidade Estadual de Maringá. Agora nós vamos aqui bater um papinho com o secretário de Cultura, que não para. Vitor, como está acontecendo esse festival, está trazendo um pouquinho de colorido para a cidade, essa cultura, essa música, prestigiando o local e a cultura nacional. É aquilo que a gente tinha falado com vocês logo no começo de agosto, a ideia do mês da música era levar as ações culturais para onde as pessoas estão, né? Eu costumo dizer que aquela música do meu Nascimento que fala que o artista tem de onde o povo está, é uma das nossas filosofias dentro da Secretaria de Cultura. Então, um dos locais escolhidos foi o terminal municipal, porque aqui passam mais de 30 40 mil pessoas por dia. E algumas delas têm a oportunidade de ouvir essa música. A gente sabe que está na pandemia ainda, tem que ter todos os cuidados, toda, toda, toda, todos os protocolos estão sendo seguidos aqui. Porque o terminal não é um local para aglomerar, é um local de trânsito. Então, a gente fica muito feliz, estamos vendo aqui as pessoas parando, tirando foto, perguntando. É a realização de um projeto que é o Mês da Música. Obrigado, e sucesso. obrigado, obrigado sucesso para vocês também. Vamos aproveitar o mês da música. Vamos lá. Mais um pouquinho de música então. O intervalo aqui dessa apresentação dos músicos maringaenses aqui no terminal O Mês da Música traz uma série de atrações muito importantes Para você acompanhar ao vivo, presencialmente em alguns locais da cidade No domingo vai ter uma lá no Parque do Ingá, hoje aqui no terminal E no encerramento um grande show que você não pode perder com Oswaldo Montenegro Vamos ouvir mais uma música aqui dos, dos músicos maringaenses, Marcos Watanabe e Salomão, Salomão Guarnieri. Encerrando então esta matéria, a apresentação continua aqui no terminal e toda a programação do mês da música você encontra no portal ofatomaringá.com.br, entra lá www.ofatomaringá.com.br conheça a programação do mês da música e acompanhe nas redes sociais, e nos canais da Prefeitura e também aqui em O Fato Maranhão. José Carlos Leonel e Elígia ao vivo do Terminal Urbano, Saíde de Feliz Ferreira.